Então, vamos analisar o Bitcoin e mercados após a fala do Jerome Powell e sim, parece que o sonho acabou. Primeiro, o sonho do Exa e agora então o sonho do Bull Market. Eu vou comentar também qual foi a minha percepção sobre a fala aí do Jampal, o que eu espero para o mercado, nada muito diferente do que eu já venho aí estimando, que eu comentei inclusive para vocês no vídeo de ontem. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar, extremamente importante, se inscreve, ativa as notificações e participe também da comunidade, tanto no Discord quanto no Telegram. E convido a todos participarem aí, serem membros do canal, também você pode ser um membro VIP se você desejar aí, se você já é um trader afiliado. Hoje eu não consegui fazer análise para os membros porque eu estava em viagem, eu cheguei algumas horas antes aqui, né, quase perdi aí o discurso do Jerome Powell. Uh, e amanhã devo voltar de novo com as análises, aí, né, conteúdos exclusivos para membros. Então não deixe de participar. Né, e se você já opera aí futuros nas corretoras que eu estou aqui recomendando, você pode então virar um uh, afiliado, né, um trader afiliado e participar do grupo VIP no Discord gratuitamente. Inclusive a gente estava comentando no Discord ali sobre né pontos de, de entrada para shorts no Bitcoin o que estamos fazendo tem até gente ali que, que opera bastante é, bastante pesado já está participando ali né com a gente então não deixe de participar que vale muito a pena e vai mudar com certeza seu jogo aí né é, para quem já está operando futuros né então pessoal vamos lá começando para SP 500 aqui o mercado não gostou da fala aí da, também do aumento dos juros, né? Subir 50 basis points aí do, a taxa de juros. E a minha, a, a minha ideia, né? a minha perspectiva aí realmente é do da, da, da aumento da taxa de juros continuar, né? Basicamente, eu não vejo sentido nenhum a gente, o mercado, a, o Banco Central agora é reduzir o aumento da taxa de juros assim parar com o aumento, né? Ou seja, reduzir muito, tá? Porque eles estariam jogando fora todos os ganhos que eles estão tendo, as melhorias que eles estão tendo aos poucos, né? Que estão que está muito lentas aí, inclusive. E eu comentei ontem para vocês que, de longe, não estou acreditando nem um pouco no possível uh, correção aí, o rally de, rally de bear market, né? Algumas pessoas estão falando em bull market já, mas a gente não teve nem, a gente não teve nem um rally de, de bear market, tá? Quanto antes um bull market. Então, pessoal, tá longe do bull market, tá? Quem tá falando pra vocês aí sobre bull market, tome cuidado com quem vocês estão aí de fato seguindo aí porque a gente não teve nem esse rally tá? Então acho que quem dera aí um boomate pro, pro pro Bitcoin, pros mercados tá bom? Então essa região que esse pequeno testou aqui é uma região de resistência, a gente teve esse falso rompimento aqui tá? Realmente tava, tava me assustando aqui porque eu comentei para vocês inclusive ontem que eu não esperava esses rompimentos aqui, mas a volatilidade do mercado é assim, o mercado já estava comemorando aqui, né? de fato, mas para mim, pessoal, isso aqui é, é, é muita gente que está aqui, bearish acaba deixando aí também regiões de stop, o mercado tem essa, essa questão aí de, de, de aproveitar né, o, o impulso dos, dos, dos otimistas para poder liquidar, os shortados tá então basicamente como funciona aí também o mercado eu vou inclusive fazer uma aula sobre isso na né? busca de liquidez como funciona a dinâmica do mercado tá é importante vocês entendam isso aí então quando estiverem quando operando então esse pequenos aqui tá formando um padrãozinho aqui que eu não gosto muito você já, já sabe acompanha o meu canal aqui Sabem aqui a gente está formando um padrão aqui de um doji aqui, né? Já no, no, no diário, em outros tempos gráficos, aqui um, um diamantezinho, né, pessoal? Então, para mim, aqui, a chance maior é a gente acabar rompendo essas zonas aqui para baixo e formando aqui, buscando essa projeção, que daria aqui, por exemplo, a SP500 já testar essas zonas aqui de novo, dos 3.800. É né? isso que eu estou esperando aqui agora, tá? Não estou acreditando que a gente vai ter um Natal aí, um Peru de Natal é, muito bom, tirando o Sam Bankman Free desse, sim, vai ter um Peru bem gostoso lá na, na cadeia, né? Então, aqui... As pequenos, na minha, na minha opinião, está bearish o cenário aqui, tá? Não estou acreditando que a gente vai subir aqui, romper essas regiões aqui dos 4.180, que ela chegou a buscar. E aqui no mensal, vamos dar uma olhadinha no mensal, que é interessante aqui. Esse candle está formando esse quase indogia aqui, que é um candle já que mostra em definição, né? A definição aqui, mas é um candle para mim, nessa situação aqui mais bearish. E não se esqueçam dessa média aqui, de acompanhar a média de 21 meses aqui, ó. 21 meses exponencial. Que se a gente fechar então o um mês aqui abaixo dessa zona aqui dos 4 mil pontos, eu acho que vai ser bem complicado para mer os mercados, que a gente está aqui nesse cenário aí do beijo da morte ainda, ó. a gente tentou várias vezes é, ficar acima aqui dessa região da média, a gente não consegue de fato aí, né, ficar muito tempo aqui em cima, tá? então para mim, eu acredito que o cenário mais, mais uh, provável na minha opinião é a gente sim ter aqui, romper essas regiões aqui de baixo, as pequenas perder essa região dos 3.500 pontos, tá, pessoal. E eu não estou falando isso aqui porque é achismo, não, mas é realmente é, o, a situação tá caótica, tá? É, o macro ali, essa situação tá bem complicada mesmo aí. É, sem falar aí da, da situação geopolítica já está complicado Então, para mim, aqui é o cenário mais provável de acontecer a gente perder essas zonas aqui. Tá? Daí, obviamente, o Bitcoin já corrigiu bastante, tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que o espaço que o Bitcoin tem para mover aí também, uh, pelo menos aqui agora, porque eu estou vendo aí... Uh, não é um, um movimento tão grande quanto a gente poderia ter nas pequenas aqui agora. As pequenas, sim, ela pode perder isso aqui muito rápido, ó, cair cerca de, de 15% aí, tá? É muito rápido. Mas o Bitcoin já teve a correção bastante, ele pode dar uma consolidada um pouco mais aí, tá? E a gente tá numa, no período de capitulação também dos mineradores, que tá recém-iniciando, né? A gente teve venda aí dos, dos mineradores bastante tempo, bastante pesada. Agora está diminuindo já, pelo que eu estou vendo aí, acompanhando mas ainda é um período que uh, deixa o, o, a rede do Bitcoin fragilizada, um pouco mais, uh, né, perde o valor dela ali, enfim. E uh, a gente tem um período que o Bitcoin vai consolidar um pouquinho mais, não espera a gente romper a região dos oito, vou comentar um pouquinho mais para vocês. Então, SP500, acompanha essa região aqui, essa região dos 4 mil pontos aqui, tá acho que é importante ver o fechamento semanal fechamento mensal, vai ser extremamente importante agora em dezembro. Então, dia 31 de dezembro, não estarei comemorando, a, a virada do ano, Eu estarei de fato olhando aqui o fechamento mensal das P500, não, brincadeira pessoal, Eu vou relaxar no final de ano aí, tá, então tente, procurem relaxar porque vai ser um momento que vai ter pouca gente de olho de fato no mercado, Eu acho que não vai ter tanto volume assim, tá, então é um momento que a gente tem que aproveitar, umas cair, cair fora um pouquinho, dependendo aí. Né, e aproveitar o tempo aí com, com as pessoas que a gente com a gente gosta enfim tirar um, descansar um pouco mas a minha perspectiva é ver o mercado voltar a cair aqui esse pequenos vamos puxar aqui então o índice dólar também quero mostrar para vocês o que, que está acontecendo aqui com o índice dólar ele não reagiu tão tanto assim não tá essa questão aqui não reagiu tanto não na verdade é, eu tô me surpreendendo com o índice dólar aqui tá não está reagindo tanto isso é ruim né Uh, mas ainda estamos aqui, ó, se a gente olhar, deixa eu puxar até o diário para ver como é que está o diário aqui. Ainda estamos aqui formando, aqui ó, o o, o, o do dólar não perde aqui o RSI nessas zonas aí, ó, dos 26, tá? Então acho que está fazendo fundos descendentes aqui, enquanto o RSI segura nessas zonas aqui, para mim já é bastante bullish, né? Então eu acho que a RSI, o o, o do dólar está buscando aqui uma zona já um fundo local aqui, na minha opinião, tá? É isso que eu estou aqui de olho para nesse momento. Pode ver que está caindo, só caindo aqui, ó. Só caindo, fazendo fundos assinantes aqui, enquanto o RSI praticamente ficou estabilizado nessas zonas aqui. Até fez uma alta, né? Perdeu aqui embaixo, mas eu acho que tem grandes chances, chances sim, do, do, do índice do dólar voltar a subir, tá? É pelo menos aqui agora no curto prazo. Então é isso pessoal, não estou esperando nada bom aí para o final de ano para SP500, tá? é a minha perspectiva aí, mas obviamente minha análise aqui está bem, bastante superficial uh, disso aqui, mas é o que eu estou olhando aqui agora. né? Falando então do Bitcoin, vou comentar que vão passar também os posts de criação, que eu sei que vocês gostam de ver aí. Uh, no grupo do Discord VIP ali eu já estava atualizando o pessoal ao longo da fala do João Paulo, fiz alguns updates ali que eu cheguei, cheguei aqui, no novo local que eu estou aí e já tá atualizando o pessoal, correndo, né porque não pude fazer análise hoje de manhã. Tive alguns problemas com a minha viagem, inclusive me atrasei aí para chegar. né Então vamos lá, Bitcoin, o que a que pode ver aqui agora? Olha esse candle aqui pessoal, olha esse candle aqui monstruoso do Bitcoin. Tá, simplesmente horrível aqui, eu acabei tomando um stop nessas zonas, mas eu consegui abrir um short aqui de novo nessa zona aqui, próximo dos 18.200 tá? Um shortzinho que eu abri aqui, então vou carregar esse short por um tempo aqui agora, né? Essa aqui é a minha, a minha ideia, para compensar, inclusive esse stop que eu tomei aqui vai ser muito bom, mas obviamente que eu acabei entrando com a mão não tão grande, né? Também, então não vai ser ganho, um ganho assim maravilhoso, mas pelo menos alguma coisa pra gente compensar, pra compensar aquela aquela perda da aquele stop da que eu tomei é, no dia dois dias atrás aí né é então pessoal do Bitcoin que que eu estou de olho aqui um baixar o tempo gráfico porque esse diário que não dá para ter manutenção. né inclusive eu tava a, a, assumindo que o Bitcoin não ia perder essas zonas aqui ó 17.700 ele acabou rompendo aqui que eu tomei o meu stop e ele foi buscar aqui as perto essas zona de supply 2 que eu comentei para vocês né e acabou então retraindo né então a partir daqui próxima aqui dos oito já fui abrindo shorts aqui aos pouquinhos eu tinha uma ordem pesada aqui na região dos 8.400 porque a gente tinha aqui também muito próxima a questão do CPR mensal. Ó. E também tinha puxo de criação também. Então, o CPR mensal está na região aqui 18.455, tá? Aliás, para os membros, eu vou fazer um tutorial completo do CPR mensal, como funciona o indicador também aqui, explicando todos os detalhes, todos os indicadores que eu vou falar aqui, pessoal, vou tá, vai estar tá lá para os membros também, tá? Para o nível que é a partir de trader, tá bom? O trader vai ter já esses indicadores, tutoriais, tudo que eu, tudo que eu uso aqui nos meus vídeos para você poder entender. Por enquanto esses vídeos não estão prontos ainda, eu vou gravar eles. tá? Mas o CPR mensal é um indicador que todos todo trader profissional usa aí tá importantíssimo para acompanhar os pivôs mensais né que os pivôs centrais aqui no caso estão nessa zona e o Bitcoin ele, ele não conseguiu romper essa zona aqui dos 18.450 né então e como tinha pool de liquidação nessa zona dos 18.400 tinha uma ordem pesada aqui de short aqui acabou não pegando infelizmente né mas ordens pequenas ali já foi pegando. Então, é muito importante você nunca deixe para botar a, a, no High Block, ele mostra, por exemplo, liquidez na região dos 8.400. Não bota só a ordem de venda ali, porque acontece muito do, do Bitcoin ir lá buscar essa liquidez muito próximo e acabar não batendo exatamente no ponto, tá? E pode acontecer também de passar, né? Então, você tem às vezes vale a pena ou você botar o stop logo depois ou botar um pouco mais acima ordens mais pesadas às vezes, né? Então, tem, você tem que você pensar um pouco aí porque o indicador não é perfeito, não né? vai acertar exatamente onde o Bitcoin vai, mas ele ajuda muito aí, como, você, como vocês estão vendo nos últimos vídeos, né? Então, uh, para o Bitcoin é isso, tá? Então, agora estou esperando, na minha opinião, acho que o Bitcoin vai dar uma, uma, uma andada aqui, porque essa região aqui, essa região dos 17.600, foi um ponto que a gente demorou para conseguir romper. Então, vamos baixar o tempo gráfico aqui no 4 horas. Essa zona aqui que a gente teve dificuldade para romper aqui, de fato, né? Então, para mim, vai ser uma zona de suporte. Essa zona aqui dos 18.600, Uh, 17.500 tá, então a gente tem um suporte grande aqui agora, mas é muito cedo para a gente poder dizer, tá pessoal. A gente teve esses candles recém-formados aqui agora, então, hein? também sobre, sobre os pontos de liquidação, os puxos de criação aqui é, estão muito recentes, na minha opinião. Mas a gente pode também até botar no RSI aqui alguma alguma tendência que vocês podem fazer linha de tendência que também na RSI. Essa zona aqui próxima aqui dos 54,55 do RSI provavelmente vai ter um suporte tá tem que ver qual o valor que vai cair isso aqui tem um outro indicador que eu uso para ver esses valores aqui tá mas não vou mostrar para vocês aqui agora nesse vídeo é quem for do grupo VIP quiser saber me pergunta depois ali tá eu posso falar no grupo VIP sobre isso aqui também quem quiser mas essa zona aqui do RSI no quatro horas acho que vai ser uma região de suporte aqui eu estimo que a gente vai formar próximo a essa zona aqui ó na zona de a gente volte aqui a testar pelo menos então para mim essas zonas que vão ser então um suporte para o Bitcoin aqui pelo menos local tá então aqui desenhar um, um retângulo Uh, nessa região isso aqui é só análise gráfica tá pessoal vou, vou entrar aqui daqui a pouco no sentimento também na, na análise uh, dos dos pools de liquidação, de liquidez aqui do Bitcoin então para mim essa zona aqui vai ser uma zona de suporte aqui é a região 17.200 aqui mais ou menos 17.300 a gente pode ver inclusive PBR tem aqui uh, um certo suporte nessa zona tá então para mim Uh, eu acho que sim vale a pena a gente avaliar de buscar shorts aqui agora né aqui shorts no caso nessas zonas de Fibonacci desse topinho aqui até esse fundo que a gente fez local aqui buscar shorts aqui nessa zona de 50%, que é mil 18 mil e 17 aqui mais ou menos tá até a região dos oito mil dólares eu acho difícil voltar dos oito mil dólares aqui na verdade mas essa zona aqui 17.800 mil todas as zonas Fibonacci aqui gente, são regiões estão de resistência para a gente fazer então o fundo mais baixo aqui próximo dessa zona aqui dos 17.200, 17.300, tá? Que é a região que a gente tem então suporte aqui no VPVR. tá? Então esse aqui que eu estou olhando aqui agora, acho que pode ser um trade interessante, olhando só a análise análise simplesmente gráfica aqui, tá pessoal? Então é o que eu estou olhando aqui agora. Então essa zona aqui realmente como foi uma zona difícil de a gente conseguir romper. Toda resistência, quando ela é muito difícil romper, quando ela é rompida, ela acaba virando, a resistência acaba virando um suporte. tá Então, isso é importante vocês terem noção. Então, quem está em short aqui, acho que vale a pena sim de realizar nessas zonas aqui próxima dos 17.300 A gente vai um repique aqui depois, para a gente poder rescalar shorts também de novo. Então, seria mais ou menos esse movimento aqui que eu estou olhando aqui agora para o Bitcoin. Ó. Seria então, deixa eu pegar aqui a ferramenta de desenho. Vamos tirar aqui o CPR, que a gente não precisa mais. Até a gente pode botar o CPR, o CPR, porque ele pode virar, acabar virando resistência depois, tá? Então aqui, ó. Então a gente fez essa, essa queda aqui agora, né? Nessas regiões. Voltando a testar aqui essas zonas aqui agora. Eu espero que a gente vá fazer um fundo mais baixo nessas regiões aqui, ó. Né? Dá uma, uma, pegar um pouco de, de. Vai ter suporte nessas regiões aqui. Depois o Bitcoin ter, voltar a testar aqui essas zonas do. do... Essa região que, que acabou aqui sendo suporte vai virar uma resistência e a gente faz o um rompimento mais para baixo e volta a cair, tá? Isso que eu estou aqui imaginando, então, é para o Bitcoin, tá? É, honestamente falando para vocês, é o que eu estou aqui olhando em termos de análise gráfica, tá? É, tentando fazer aqui uma de mandinar, é de de né, obviamente, mas uh, é, vai ter fundamentos também, com certeza, ao longo do tempo, eu vou mostrar para vocês aqui onde está onde tá a liquidez para o Bitcoin. Uh, e vai fazer sentido, acho que vai fazer sentido que eu estou aqui de olho, tá? Eu não acredito que a gente vai simplesmente agora romper para cima aqui com a SP500, com potencial de SP500 corrigir, e também com a questão dos mineradores aqui que está simplesmente ainda, pessoal, nessa questão de capitulação não vejo o Bitcoin rompendo lá para cima dos 19, 20 mil dólares tá longe disso é o, é, é o, é o cenário mais Provável, na minha opinião, aqui agora nesse nesse momento, tá? Então não existe certeza, existem probabilidades, tá, pessoal? Isso é extremamente importante que vocês tenham noção quando vocês ass me ass assistem os meus conteúdos ou qualquer analista que tiver aqui no YouTube, qualquer lugar, tá? Só existem só, apenas probabilidades, beleza? Aqui no RSI a gente não fez nenhuma divergência, enfim, tá acompanhando isso também, mas aqui a gente teve aqui o Money Flow aptando junto com o RSI, aqui já pontos de. Uh, sobre compra tá então já é um ponto que a gente tem que avaliar para buscar shorts tá acho que além disso a gente teve aqui no, no no TRDR muita muita muita compra mercado ó então Delta de volume aqui muita compra mercado nessas regiões muita liquidação muita liquidação de liquidação de, de shorts aqui também a pessoal 30 milhões de dólares mais aqui subindo também mais então acho que sim é um ponto que a gente tem que avaliar já de escalar shorts, tá? inclusive eu comentei para vocês ontem que eu só estaria interessado em, uh, no caso, uh, entrar em shorts para o Bitcoin, ele fazendo um rompimento ali falso nas regiões mais acima, porque muita gente com certeza vai posicionar stops ali nas regiões mais acima dos 8 mil que o Bitcoin buscou. Então, para mim, estava interessado em shortar Bitcoin na região a partir dos 8.200 para cima, tá? e que foi exatamente o que eu fiz hoje e por enquanto esse trade está aqui dando muito bom. Tá? É, então, para mim, aqui realmente foi o que eu consegui ver nos últimos dias. As sardinhas continuam vendendo aqui agora, voltando a, voltando a comprar nessas zonas, né? Mas eu acho que a gente vai, sim, acabar aí, uh, caindo mais, tá? E vou acompanhar como vai ser nos próximos dias, eu vou atualizando vocês, tá? Vamos olhar aqui então, os pools de criação aqui da BitMEX, também da Binance. Olha só, muita liquidez aqui nas regiões abaixo, aqui ó, na região dos 17.400 Aqui tem, tem liquidez dos, uh, dos longs aqui, tá? De 100 vezes, então existe possibilidade sim grande possibilidade de voltar a testar essas zonas então para mim que essas regiões aqui até aqui essa zona aqui dos 17.200 aqui próximo ó, esses esses primeiros poucos de liquidação eu acho que bem provável do Bitcoin acabar buscando aqui Deixa eu botar os valores para a gente poder acompanhar tá então para mim aqui essa zona aqui ó 17.300 aqui essa zona aqui com certeza eu acredito que chance grande de poder aqui aqui eu estarei interessado em realizar esses shorts que eu tô com ele aberto aqui agora para depois rescalar mais acima, né? Vamos ver como vai ser aqui as formações de liquidez. Tá, mas para mim que é, um, é uma região que assim a gente pode avaliar de, de uh, no caso realizar esses shorts aí. Tá, e depois eu acredito que sim, grande chance de buscar essas regiões mais abaixo aqui. Tá, a região voltar para voltar para a faixa de 16 mil dólares de novo. Eu acho que é bem provável do Bitcoin fazer isso, tá, pessoal. Vamos olhar aqui a Binance, né, só só como tava lindo hoje aqui, a região dos 8.400 inclusive aqui no, no grupo VIP do Discord, você consigo mostrar para vocês aqui o, o Discord rapidamente aqui, ó, pessoal, eu eu acabei postando essas zonas aqui do do do aqui do, do high block, desculpa, eu perdi a, a, a palavra aqui, então eu acabei postando aqui do high block pro pessoal aqui, tá, tem muita gente acompanhando. É, tá aqui o, o André Velar comentando aqui o Matheus Magalhães cara aqui também pô, a gente finíssima lá conheci em João Pessoa opera lá no um Fundo de Investimentos tá aqui também no vídeo Discord VIP tá então o pessoal acompanhando já aqui ó o pessoal já postando aqui os seus, os seus pontos aqui de de criações de aqui da da, da High Block aqui o Matheus também colocando as ordens aqui, entrei em entrei 18.200, então pessoal, estou comentando aqui para o que eu estou fazendo aqui é dentro do, do grupo Discord, tá? então não deixe participar, e eu, come, eu postei que tem inclusive aqui esses pontos de liquidez aqui no discord né durante a fala do John Power tá então acho que é um ponto que vale a pena vocês participarem do discord Vip tá de novo é gratuito para quem é trader afiliado vou deixar os links aqui na descrição e comentário fixado tá bom quem é membro trader ou ou ou investidor vai estar tá acompanhando isso aqui de perto comigo Tá, eu e mais traders com experiências vão estar tá lá também no Discord para a gente poder comentar esse mercado. Em breve, em voz, tá? Em voz aí, coisas que não vão aparecer aqui no YouTube, ali, tá bom? Então, nessas regiões que eu estava interessadíssimo em escalar shorts aqui, tá pessoal, Nessas regiões dos 1400 mais pesado, né? E acabou não pegando essas ordens aqui, mas pegou ordens aqui na região dos, dos 8.200, né? Tinha a última ordem de venda aqui, tá? E essa última ordem aqui infelizmente acabou não pegando. E temos liquidez agora formando para baixo aqui, tá? Então quem quiser shortar tem que botar o stop acima aqui dos 8.400, na minha opinião, tá? E, e tentar ver o melhor melhor entrada possível. Então toda questão agora de risco retorno, né? Você vê onde está seu stop e botar aqui as entradas de shorts para buscar a região dos 17.300 tá isso que eu estou olhando aqui agora bastante liquidez formada aqui até essa zona aqui dos 17.500 aqui no 12 horas tá 17.500 bastante aqui nessa região 17.750 né deixa eu fazer um update aqui também porque isso aqui faz um pouquinho que eu que eu faz algumas horas que eu acabei abrindo né então ó até atualizada aqui agora nesse momento Olha só tem bastante liquidez aqui então aqui agora é uma bagunça aqui bastante liquidez na região 17.500 aqui agora nesse momento tá então grande chance de voltar a testar essa zona tá acredito que pode ser um ponto de fazer pelo menos a parcial aqui nesse short com certeza tá olhando aqui então o de sete dias aqui na Binance, uh, Deixa te dar uma olhadinha aqui que se tem uma atualização é por enquanto para mim que tá mostrando aqui a região 16.600 tá galera mas ainda cedo como o mercado moveu muito, ele pegou muita liquidez de todos os lados, vai demorar um tempinho para formar esses pools, de, de, de, esses hitmaps de liquidações. Tá? Tem que esperar o mercado é, sedimentar um pouco aí, os traders se posicionarem, tá bom? E o King's Fisher aqui, só pra passar rapidamente, tá? Kingsfisher aqui que não tem acertado muito, o King's Fisher não tem gostado tanto assim na ferramenta, mas ela, ela dá para ter uma, uma ideia para a gente se posicionar. tá? tentar dar uma refresh aqui nessa página, ver se vai uh, abrir. Uh... Não estou conseguindo, deixa eu tentar dar um pause aqui. É, o Kingfisher aqui não está não tá ajudando aqui nem um pouco nesse momento, tá? Então, peço desculpas para vocês. Galera, então é isso, tá? Eu acho que realmente não tem boom market, não tem rally de alta aqui agora nesse momento. Infelizmente, vai ser um final de ano é, um pouco pacato, na minha opinião. Uh, e mais, estou mais bearish aí, voltei a, a ficar... Já estava, não mudou muito, tá? Estou bearish ainda, né? Desde que... É, Há bastante tempo já bearish aí com Bitcoin, vocês sabem, e... mas sempre fazendo meus trades, né pessoal, compra na hora que tem que comprar, vendo na hora que tem que vender, que eu acho pelo menos, tá, e é basicamente o que eu estou fazendo, tá, então espero que tenha ajudado vocês aí no vídeo de hoje, se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, é extremamente importante, se você não está inscrito ainda se inscreve, ativa as notificações, participe da comunidade aqui abaixo e a gente se vê então muito em breve, um abraço.